E aí, pessoal, World 0 Zero na área, beleza, galera? Seguinte, uma notícia boa para nós. Finalmente saiu o pré-registro do jogo Among the Dead Zone, que é um jogo de sobrevivência zumbi em mundo aberto em uma promessa de 2017, tá, galera? Vocês vão acessar o primeiro link da descrição e vão cadastrar aqui seu full name, seu ID da Apple, lembrando que o pré-registro, por enquanto, está disponível somente para iPhone e barra iOS. Muita gente conhece como iOS, né? E muita gente conhece como o celular, que é o iPhone. iOS é o sistema, iPhone é o modelo do celular. Então, é, você vai especificar aqui também o seu dispositivo, se é iPhone 5S, 6, 6 Plus, tal, e a versão do seu a, iOS, tá? E... Vai clicar aqui e já vai estar... Tá feito aí o seu pré-registro, lembrando que é, pode chegar como spam no seu e-mail, então fica de olho tá galera? O jogo ele é muito bom e tem um vídeo que eu falei tudo sobre ele, vai estar tá no cardzinho no final do vídeo só clicar e já vai direto pra você entender como funciona o jogo e esse jogo, como eu disse, é uma grande promessa aí de 2017 se você curtiu, não se esqueça de avaliar deixando o gostei, se você não é inscrito inscreva-se no canal para mais informações e comenta aí o que você espera desse jogão Mas é isso galera, tamo junto, valeu